Lava-jato é golpe ou não é golpe? A gente tem um pequeno problema para avaliar essas coisas, porque a gente acaba focando no detalhe, né? e a gente acaba perdendo a visão de conjunto. Ah, antes de mais nada, por que, que eu resolvi falar eu sou cientista político? Não, eu não sou cientista político. Eu sou advogado, juiz, não sou nada disso, promotor, não sou nada disso. Mas eu procuro analisar as coisas com lógica e sem me deixar levar pelas emoções. A minha profissão é essa, é entender como é que funciona a mente humana. É, como, é que funciona, como é que funciona o raciocínio humano. Eu adorava isso desde pequenininho. Então, cara, preste atenção. A gente tem que avaliar de fora. Não adianta a gente ficar assim, ah, pegou um bandido, pegou um bandido é bom. Não sei se é bom. Às vezes, se você está focado em pegar só um tipo de bandido, você não, realmente não está em, é, dedicado a combate à corrupção, você está dedicado a combate a um determinado estereótipo. A gente vê muito isso na justiça, no, no, no crime de rua, né? que você prende criminoso negro, você não prende criminoso branco. Tá, estou exagerando, mas você entendeu, todo mundo sabe disso. Então, o que acontece com o Lava Jato? O que a gente tem hoje? Pegando só o que a gente tem em jornal e etc. A gente tem uma clara impressão de que o objetivo do Lava Jato é chegar nos supostos cabeças que teriam que ser é, os é, líderes do PT, Dilma e Lula. E isso dá para a gente uma grande impressão de que é um golpe, de que a oposição está tentando é, derrubar, fazer um impeachment, etc., para tirar as possibilidades de eleição do PT e se elegerem. Só que, na verdade, eu vou começar esse vídeo falando assim, não é golpe. Mas é jogada. Porque o pessoal aproveita, é óbvio. Né? Eu vi alguém falando assim, oh, vai dizer que está tendo reunião secreta da oposição. Gente, está tendo reunião secreta de todo mundo. Né? Até o Zuckerberg deve estar tá fazendo reunião secreta com alguém. Porque o Brasil é um país enorme dentro do quadro econômico mundial. Então, é óbvio que está todo mundo fazendo reunião secreta. Em condomínio tem reunião secreta. Não vai ter reunião secreta no jogo da política e da economia global. É óbvio que está todo mundo se mexendo seus pauzinhos. Mas estão mexendo seus pauzinhos desequilibradamente? Né? Aparentemente sim, você vê muito mais atenção da mídia e da justiça em cima de PT do que dos outros. Mas o que, que acontece? Não é só em cima de PT e de é, seus aliados. Você tem S envolvido, né? agora mesmo, essa semana, ele entrou como réu, se não me engano, num processo de 4 bilhões aí, de desvio de qualquer coisa, até nos jornais. É, você tem presidente, herdeiro, dono de mega construtora sendo, sendo preso, condenado a 19 anos, em primeiro, segunda instância, sei lá. É, então, as coisas acontecem. Né? É claro que existe, uma aparentemente, uma predileção contra o PT, e aí você pode supor, ah, cara, é porque eles estão em evidência, eles estão lá, né, dá muito mais notícia você falar do, de quem está na presidência do que de quem perdeu a eleição. E também você pode é, conjecturar aí que existe uma simpatia né, da, das corporações, etc., pelo, pelos grupos que tiveram no poder até 12, 13 anos atrás, e que ainda devem ter lá seus contatinhos, é óbvio, passaram 50 anos, né? você vê o Aldebrecht está aí desde 1968, então ela tem suas alianças, né? que, pelo jeito, não estão funcionando muito. Também tem que se levar em consideração o quadro global. A Odebrecht é a 12ª 12 maior construtora do mundo. Será que é a 11 primeira a primeira? A primeira talvez não, mas a 10ª, a 11 não mexe em seus pauzinhos também para a Odebrecht ter seus reveses? Então, são vários fatores que concorrem para nos deixar confusos. Golpe. Cara, acho meio... O golpe já é o discurso do... PT porque se faz de vítima. É bom para ele. Ainda acho que essa, inclusive, essa mão pesada vai acaba, acabar favorecendo o PT e eu não queria PT de novo no governo porque eu tenho um viés de, mais de esquerda do que o PT é, demonstra ter. Eu preferia um viés um pouco mais de esquerda e o PT está muito próximo da, do viés de direita para o meu gosto. Mas depende de mim. O que acontece nesse quadro? Acontece que o PT aproveita para tentar se fazer de vítima. O, a oposição não é golpe, não, faz, não, não deve estar pretendendo arquitetar um golpe, porque tem que tirar PT, tem que tirar PMDB, tem que tirar toda uma estrutura, tem que fazer eleição nova, isso coloca o país, um país que é um país chave na economia global, numa situação muito instável, que pode acabar sendo ruim para todo mundo. Então, eu vejo muito mais provável uma jogada de marketing político. Tem umas expressões para isso, né? Ficar lá em lençóis brancos, não? Ficar lá bom pisando em ovos. E com isso eu vou favorecer a minha eleição, que parece que também não está muito favorecendo. Você tem que ver como é que o povo está recebendo esse, esse negócio todo, porque me parece que a percepção do povo é que é todo mundo corrupto. Enfim... Cara, não é golpe porque não vai tirar o PT e colocar a PSDB. Eu acho que ninguém está pensando que isso é possível. Jogada de marketing político me parece muito mais provável. Vamos ver com o tempo se eu estou certo. A minha análise é uma análise muito mais lógica, dentro do que eu considero lógico, do que uma muito bem basada nas, nos corredores obscuros da justiça e das leis. Da, da mídia brasileira, né? Mas também não é nada, existe alguma coisa, não é assim? Ah, vamos pegar o PT, vamos acabar. Tem um vídeo muito bom que eu vou indicar aqui, colocar aqui em cima do Bem-vindo bem Sequeira, é, falando mais ou menos a mesma coisa que eu falei num post que eu vou colocar também na descrição do vídeo: que na verdade, tira PT, tira PSDB. A estrutura econômica e política é a mesma, não tem muita diferença, você está trocando é, goiaba por goiabada. Doce de goiaba por goiabada não é a grande diferença, o que a gente precisa mesmo, e isso talvez poderia ser uma teoria da conspiração. Em 2013 houve uma mobilização grande por reforma política, por uma democracia mais participativa, e... Isso abafou, né? a gente agora está pensando só em vamos tirar os bandidos do governo, o que não vai adiantar nada, porque a, a mesma disputa de poder que existia antes de 2013, que é uma coisa que está sendo é, disputada, que está sendo colocada em foco lá desde 2011, um pouco antes de 2008, aqueles movimentos de primavera árabe, indignados na Espanha, que é uma necessidade de uma democracia diferente. Dessa vez não vamos falar nisso, no, no que está acontecendo agora, não nesse vídeo. Né? Essa, isso não é uma coisa que vai ser abordada agora, mas eu sinceramente acho que a gente precisa voltar a esse assunto e pensar que uh, não adianta você ter uma representatividade política se você tem uma estrutura de poder desigual. O povo, o povão, você, eu, temos que ter voz Tão forte quanto a mídia e quanto o governo. A gente tem que ser capaz de ouvir e de ser ouvido. E esse é o grande, essa é a grande questão que a gente tem que se manter focada. O que está acontecendo agora, ao meu ver, é teatro midiático do poder e da economia. Porque ainda tem gente ganhando dinheiro com essas coisas de flutuação de dólar, de euro e de bolsa de valores. né? É isso. Era só mais ou menos isso que eu queria falar, porque está nesse bafafá todo desde semana passada. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou do vídeo? Negativa e diz por que não gostou. Já viu outros vídeos do canal? Tá curtindo? Assina aí. Eu vou adorar ter a sua audiência. Até já. Vim temático. Não sei se vocês perceberam. Todo mundo deve ter percebido o Groot, mas não deve ter percebido que é o Groot fantasiado fazendo cosplay de Doctor Who. Tem os 12 Doctor, Doctor Who aqui. Vou aprender a gravar as, no máximo 8 da manhã. Se passar oito da manhã, ferrou. É martelo, é carro, é um não sei o que que tá...